Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha, meu nome é Walter Júnior e hoje eu vou para a terceira e última parte da história do Volkswagen SP, é o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automobilística brasileira, roda a vinheta! Nos dois primeiros capítulos da nossa história, vimos o início do projeto do Volkswagen SP, bem como sua equipe de trabalho, seus desenhos e maquetes, seus protótipos, o início de produção e seu lançamento, além de algumas características de design e estrutura. Hoje eu começo a continuação dessa história pela parte mecânica do Volkswagen SP. O Volkswagen SP era vendido em duas versões. Volkswagen SP1 com motorização Volkswagen de 1584 cm cúbicos, com 65 cavalos e 12 kgf·m de torque, e o Volkswagen SP2 com motorização Volkswagen de 1678 cm cúbicos, com 75 cavalos e 13 kgf·m de torque. Todas medidas brutas. Era o mesmo motor dos Volkswagen Variant e Volkswagen TL e o Volkswagen SP2 exigia o uso da gasolina azul em função da sua maior taxa de compressão, que era de 7,5 para 1. A versão de produção ficou com alguns detalhes diferentes do protótipo apresentado na feira alemã. O carro de testes foi flagrado pela revista Quatro Rodas e mostrado na edição de maio de 1972 em testes de campo na rodovia Castelo Branco, em São Paulo. As entradas de ar na dianteira e na traseira, escapamento e grade protetora do escapamento eram as novidades, porém suas linhas não foram modificadas. O Volkswagen SP1 usava dois carburadores Solex 32, enquanto o Volkswagen SP2 usava dois carburadores Solex 34, isso nos primeiros meses de produção, e depois a utilização dos carburadores foi unificada. Ambos tinham um câmbio de quatro marchas, com relações mais longas que os outros produtos da marca para o Volkswagen SP2. Suspensão dianteira independente, com braços simples superior e inferior, barras de torção de feixe, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora. A suspensão traseira era independente, com braços longitudinais simples, barras de torção cilíndricas, amortecedores hidráulicos e barra compensadora. Tinha freios a disco na dianteira e tambores na traseira, media 4,21 m de comprimento, 1,61 m de largura, 1,15 m de altura, tinha uma distância entre eixos de 2,40 m, pesava 890 kg, e seu porta-malas dianteiro tinha capacidade de 141 litros, e de 205 litros no traseiro. O Volkswagen SP tinha, dentre os diversos itens interessantes, três que se destacavam. Um deles era o reservatório do líquido para lavar o para-brisa, que era ligado ao estepe por uma mangueira flexível, utilizando a pressão de ar do pneu, até ele atingir 25 libras por polegada quadrada, quando o sistema deixava de funcionar. Para seu perfeito funcionamento, a Volkswagen indicava uma pressão de 33 libras por polegada quadrada no estepe. Outro item era o limpador de para-brisa do lado esquerdo com um sistema pantográfico divergente para fazer com que a palheta do limpador ficasse paralela à coluna do motorista no fim de curso. Ele também foi o primeiro veículo nacional a ter alavanca de acionamento dos limpadores de para-brisa na coluna de direção. Também destaco aqui as maçanetas do Volkswagen SP. Elas eram semelhantes, mas não iguais, as do DKV Fissori e foram desenhadas na Itália pelo Estúdio Fissori. O processo de fabricação do Volkswagen SP era complexo. A primeira parte se dava na fábrica 1 da Volkswagen, onde os painéis eram estampados e seguiam para a fábrica da Carmanguia, onde a chaparia era colocada no gabarito e soldada e o encarroçamento feito. A seguir, as carrocerias voltavam para a fábrica 1 da Volkswagen para aplicação de primer e pintura, e voltavam novamente para a fábrica da Karmanguia para finalização de componentes mecânicos, parte elétrica e acabamento. Depois disso, mais uma vez, voltava para a fábrica 1 da Volkswagen para o controle de qualidade final. A partir de 1974, a última fase passou a ser feita na própria Karmanguia. A preocupação com a segurança existiu em todas as fases do projeto, desde a escolha de rodas adequadas até na realização de crash testes. Os Volkswagen SP1 e SP2 apresentavam algumas diferenças sutis entre si. Os faróis do Volkswagen SP1 eram de filamentos convencionais, enquanto os do Volkswagen SP2 eram de biodo. Apenas o Volkswagen SP2 tinha os frisos ao lado do emblema Volkswagen no painel dianteiro, no Volkswagen SP1 a ponteira de escape era galvanizada e no Volkswagen SP2 cromada e de maior diâmetro. Cada um tinha sua logotipia própria na tampa traseira, o Volkswagen SP1 vinha com pneus diagonais, enquanto o Volkswagen SP2 tinha pneus radiais 18514. Internamente, o console do Volkswagen SP1 não tinha o prolongamento que havia no Volkswagen SP2, não havia descansa-braço no Volkswagen SP1, e, no painel de instrumentos, o Volkswagen SP1 não tinha amperímetro nem indicador de pressão de óleo, oferecidos como opcionais. No Volkswagen SP2, o limpador de para-brisa tinha função intermitente, não existente no Volkswagen SP1. O mesmo acontecendo com a alça de apoio, inexistente no Volkswagen SP1. Alguns detalhes em curvinho no Volkswagen SP2, como pomo da alavanca de câmbio e polena de alavanca de freio de estacionamento, no Volkswagen SP1 eram de borracha. Só o Volkswagen SP2 tinha luz de leitura na porta direita e opção de revestimento interno em couro. Rádio e retrovisor externo do lado direito a partir de 1974 eram opcionais. Além da diferença da capacidade já citada, o Volkswagen SP2 vinha equipado com cilindro mestre de 22,22 ,22 mm de diâmetro e o Volkswagen SP1 menor, de 19 mm de diâmetro. O Volkswagen SP1 tinha seu motor Volkswagen 1600 acoplado a tradicional caixa de câmbio Volkswagen, enquanto o motor Volkswagen 1700 do Volkswagen SP2 Vinha acoplado a uma caixa de câmbio diferenciada e de relações mais longas, com relação de coroa e pinhão e relação de transmissão, de respectivamente 8x33 e 1 para 4,125 no Volkswagen SP1 e 8x31 e 1 para 3,875 no Volkswagen SP2. As primeiras unidades do Volkswagen SP chegaram às concessionárias entre os meses de maio e junho de 1972. A equipe de vendas recebeu diversos materiais de informação e divulgação do produto para se aprofundar no conhecimento do novo carro e trabalhar as vendas de forma segura. Concessionários também fizeram diversos anúncios a fim de gerar fluxo de loja. A pequena diferença de preço entre as versões, cerca de 6,73%, foi um fator determinante para a baixa procura pelo Volkswagen SP1. Mesmo constando na tabela de preços da marca em 1974, ele passou a ser oferecido apenas sob encomenda, mas não foi realizada nenhuma venda desta versão nesse período, e a Volkswagen a tirou de linha mantendo apenas o Volkswagen SP2. A edição da revista Quatro rodas, de setembro de 1974, publicou uma pesquisa com proprietários de Volkswagen SP2 do Rio de Janeiro e de São Paulo, e revelou que 85% deles estavam satisfeitos, com boas notas para beleza, mecânica, acabamento e conforto, com destaque para 99% dos participantes que gostaram do estilo do carro, e que 79% voltariam a comprá-lo. Com o passar dos anos, algumas modificações foram incorporadas ao Volkswagen SP. As lanternas traseiras eram bicolor, vermelho para lanterna e luz de freio, e âmbar para seta, até 1975, quando passaram a ser apenas na cor vermelha, apelidadas de rubi, por determinação do Denatran. O grafismo indicativo das marchas, impresso a quente, que ficava no centro do painel de instrumentos, acima do rádio, só apareceram no final de 1973 para o modelo 1974. As calotinhas eram prateadas até 1974, e de 1975 em diante passaram a ser pretas. Durante toda a sua produção, foram oferecidas ao total 44 cores diferentes, das quais 12 metálicas e seis tons de acabamento interno, preto, areia, castor, vermelho ou bege, mantendo combinações entre a cor externa e a cor do acabamento interno. Cerca de 680 unidades do Volkswagen SP foram exportadas para diversos países, com destaque para países da América Latina e Central, África, Oriente Médio e Alemanha. Hoje ainda, unidades usadas são exportadas para diversos países. No Reino Unido, existe um Volkswagen SP2 com volante adaptado do lado direito, com algumas modificações no painel. Volkswagen SP também participou de competições em pista de asfalto e terra, apareceu em filmes como O Amuleto de Ogum. Gata de Vassa. Fez figuração em editoriais de moda. Fez parte da capa do disco de vinil de Sonia Melo e teve réplicas fabricadas em diversas escalas. A Volkswagen mantém em seu acervo, tanto em São Bernardo do Campo como em Wolfsburg, uma unidade do Volkswagen SP. Algumas empresas também fizeram modelos modificados do Volkswagen SP, como a Denorberg Remodelagens, que utilizava componentes de outros carros para estilizar o Volkswagen SP, e a Lautomobil Distribuidora de Veículos Limitada, que construía o Ventura, que tinha carroceria de fibra de vidro e interior baseado no Volkswagen SP. Na edição de dezembro de 1975, a revista Quatro Rodas publicou uma matéria de um estudo da Volkswagen para diversas modificações do Volkswagen SP, incluindo uma grande alteração mecânica, usando a base mecânica do Volkswagen Passat. Esse estudo foi chamado pela revista de Volkswagen SP3. Seria utilizado o motor 1600 do Volkswagen Passat, posicionado na frente, tração dianteira com suspensão e transmissão também do Volkswagen Passat, Frente redesenhada incluindo grade, nova forma da linha da capota, novas rodas, nova entrada de ar lateral e traseira redesenhada com vidro mais inclinado. No entanto, o projeto não saiu do papel. Abandonado pela Volkswagen, o projeto do Volkswagen SP2 com motor de Volkswagen Passat foi realizado pela Dacum, concessionária Volkswagen e revenda de veículos importados de São Paulo. O projeto partia de Volkswagen SP2 original onde sua carroceria foi alisada dos lados, perdendo os frisos e as tomadas de ar, que passaram a existir no rebaixo do vidro traseiro. Na traseira, a grade que cobria o escapamento foi eliminada, substituída por uma chapa que fazia parte da carroceria. Na frente, foi colocada uma grade inspirada na grade do Volkswagen Passat, com frisos horizontais, em preto fosco, tomando toda a frente. Na parte inferior, foi instalado um spoiler para melhorar sua estabilidade em velocidades mais altas. O carro foi pintado de verde claro metálico e teve todo o acabamento inspirado nos Porsche. Todas as partes cromadas foram pintadas de preto fosco. Internamente, o painel foi mantido, porém foi pintado de preto fosco, com os instrumentos do Volkswagen Passat TS. Os comandos receberam novo posicionamento, incluindo os do ar condicionado. O volante foi substituído por um volante de couro importado e todo o estofamento, laterais de portas e bancos também receberam acabamento em couro. Na mecânica, entrou no um lugar do motor Volkswagen 1700 A ar, o motor Volkswagen MD 270 refrigerado a água do Volkswagen Passat TS, com sua cilindrada aumentada para 1752 cm cúbicos, alimentado por um carburador duplo de 36 mm e tração traseira. Seu cabeçote foi trabalhado e a taxa de compressão aumentada para 8,5 para 1, o que obrigava a consumir gasolina azul. Com isso, a potência subiu para 100 cavalos brutos. Isso exigiu mudanças na carroceria, principalmente na traseira, que foi levantada para que coubesse o um motor que era mais alto que o original. Na frente foram colocados o radiador de água junto com o ventilador elétrico de refrigeração, além do radiador do ar condicionado. No compartimento do motor foram instalados o reservatório de água do radiador, o vaso de expansão e o compressor do ar-condicionado. A ligação do radiador na dianteira e o motor traseiro era feito por meio de uma tubulação embutida entre a plataforma e a carroceria. No porta-malas dianteiro, o step foi retirado de sua posição original e colocado na horizontal, e o tanque de combustível, que foi redesenhado, passou para a parte traseira do porta-malas. A suspensão foi rebaixada na frente e atrás e as rodas foram substituídas pelas rodas de aro 13 do Volkswagen Passat, pintadas de preto e com sobre aro cromado. Os freios foram recalibrados para garantir uma maior segurança em função do carro ter ficado mais veloz, chegando a atingir 180 km por hora em função das novas diretrizes da empresa na época, que visava a produção de carros mais econômicos por causa da crise do petróleo, o último Volkswagen SP saiu da linha de montagem no dia 16 de dezembro de 1975. Com isso, a Dacom paralisou o projeto do Volkswagen SP com o motor de Volkswagen Passat, que teve apenas dois protótipos construídos. Segundo um minucioso trabalho de recuperação de microfichas de ordem de serviço, feita por Guilherme Sabino, foram produzidas 84 unidades do Volkswagen SP1, sendo 42 unidades em 1972 e 42 em 1973. O número total de unidades produzidas do Volkswagen SP tem um número mais confiável de 10.206 unidades sendo as 84 unidades citadas do Volkswagen SP1 e 10.122 unidades de Volkswagen SP2. Esse parâmetro de número de vendas não confirmados acontece em função de diversos fatores em relação à numeração de chassi e vendas que tinham registros mesclados com de outros carros da marca. Durante anos, o Volkswagen SP foi o esportivo mais vendido do Brasil. Para efeito comparativo, no período de produção do carro da Volkswagen, foram produzidos 3.814 Puma frente aos mais de 10.000 Volkswagen SP. Diversas publicações estrangeiras testaram e evidenciaram o Volkswagen SP em várias partes do mundo. O Volkswagen SP é um carro que desperta grande interesse até hoje, sendo comercializado por altos valores e se tornou um ícone da indústria automobilística brasileira. Aqui finaliza o terceiro e último capítulo da história do Volkswagen SP. Não deixe de se inscrever no canal e acompanhar as nossas redes sociais. Semana que vem eu volto com uma nova história. Até lá! the